Para ser um profissional valorizado e diferenciado, precisa estar atento às novidades do mercado. Pensando nisso, eu vim te falar sobre o novo papel de mechas que está fazendo sucesso nos grandes salões. <susurra> em facilitar a sua vida como profissional, a Soul Hair lançou um papel próprio para mechas que além de otimizar o seu tempo, não agride o meio ambiente porque é ecologicamente correto, sendo assim um papel sustentável. Dispensa o uso de plaquete, então você consegue montar as suas mechas muito mais rápido. Não tem problema com incompatibilidade química, pois é livre de metais, sendo assim não ocorre o superaquecimento e não enche o produto. Diminui a agressão da fibra capilar em até 70% com sua tecnologia Airflow. Promove maior aderência do produto, evitando que papel escorregue, evitando que vaze e cause manchas na raiz. Conta pra gente sua experiência com o nosso papel através da hashtag Sou e deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. Um beijo da Tá e até mais!